E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui o negócio é o seguinte mano, como assim, é, comparação GTA V, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 Playstation 4 e Playstation 5, a gente vai conferir esse vídeo aqui Lembrando que o original tá na descrição, coloquei a telinha pequenininha porque às vezes esses canais, mesmo você dando os créditos, acaba dando... Strike no canal e já tomei vários e mesmo dando os créditos, então ele vai ficar pequenininho assim. Vamos conferir isso aí, até porque o GTA ele foi lançado para PlayStation 3, 4 e vai ter agora para o 5. Uma assim PlayStation mano Vamos ver como é que tá essa bagaça. Vou dar o play aqui. Me segue no Instagram, beleza? Você que não me segue no Instagram segue lá. E é nóis, vamos lá, vamos dar o play aqui, tá com um somzinho legal. É o Franklin? É, é, é, é, é. Olha lá, PlayStation 1, é isso mesmo, mano. PlayStation 1, PlayStation 2. que isso, cara? Que isso, cara? PS1 aí, ó o gráfico. Oh, Como bem, assim, bem. cara? Nega. Olha isso, mano. Você deve ser Miguel. Namastê. Namastê, Michael! que é isso, cara? Yeah, Ah, there you are, you Aí, ó, GTA, quem tem Playstation 1 aí, ó, procura essa versão aí que você vai jogar. Cara, eu lembro quando eu jogava o In Inglevin, cara, os bonecos eram desse jeito, mano. Botava o Roberto Carlos na ponta direita pra cortar pra, pra dentro e chutar, mano. Era GG, mano, era sucesso. Ah, oh, o Trevor, mano. Não é isso, Gram? Sim, eu de Play PlayStation 5. A O oh, PlayStation 2, é né? os oh, SA MODE. PS2, oh, já tá melhorzinho o gráfico tal. Aquela. Aquela primeira missão lá. É a missão que você segue o Lamar? Olha cara, essa parte tá igualzinha, mano. Faltando algumas coisas ali, mas... Olha lá, eita, renderizando o poder aí do PlayStation 2. Aí, mano, o mais polêmico tá no começo aí, ó. O PlayStation 1 e PlayStation 2. A área ali no mapa tá dominada pelos balas. Os balas e os... Como é que é o nome lá? Dos spanners lá? Eu esqueci o nome, mano, da outra Caramba, fugiu o nome aqui, velho. E fugiu o nome. Essa gangue tem até no. No. GTA V. Existe ela, né? Agora a versão de PlayStation 3. Tá aí. Todos nós conhecemos. Não é. Segredo para ninguém. <risos> Versão de PS3, hein? Eu quero ver a de... Mano, essas versões, esse cara tirou, mano? PS3 a gente conhece. Agora eu quero ver a de PS5. Vai vir a de PS... PS4, né? Ó, o cara fez um gameplayzinho ali, ó. Mapinha com borda, né? Depois a, a Rockstar tirou no, no PlayStation 4. Aí a versão de PS4. Ó, oh, botou um lado do outro. Caramba, é bem mais realista, né, velho? Nossa, tô imaginando o PS5, hein, velho? Vai ser um balão de saio né? Do GTA 6 né? E a versão do PS5? Vai ser. Eita, é o carro do 007, né? Eu nunca entendi porque esse carro não atira, né? Não, eles não colocaram a versão. Olá. olha a versão de caramba esse Michael aí, velho. Ó? Oh? <risos> não, pô. Acho que vai, não vai estar tá assim. Não, acho que vai estar tá melhor. Acho que estará melhor. Até esses vídeos que eu trago aí, né? Que Os cara botam o gráfico boladão. Tá bem melhor que isso aí, velho. Tem que tinha que ter deixado o Michael mais parecido. These cara tá na missão da Molly, velho. É melhorzinho tá, né? Tá com um modzinho gráfico aí. Tá melhorzinho. Aquela versão de PS1. A missão muito louca, né, mano? Turbinando avião ali, Empurrando os carros, né? A gente sempre esperava que isso. Pra acontecer, mas não. Não deu. E sem falar, né? Que na, no final dessa missão aí, a turbina dá uma sugada na mina lá, velho. Aí essa mulher aí, ó. Caraca, essa parada é pesada, né? velho Já tá tem várias. Uh, ele tá com a camisa do Max. Essa, acho que essa camisa aí, ela vinha numa versão especial, mano, no Playstation 3, se eu não me engano. Olha lá. Pesado, né, mano? Bom, tá finalizando, acho que vai finalizar nessa missão. É isso mesmo, bônus, bônus clip. Deixa eu ver o que que é isso aqui. As if, I, uh, as if I didn't play. Mas é isso, galera. Ó, oh, tá aí, ó. você procura aí a versão de PS1 aí nas bancas dos camelô, que talvez você encontre aí, tá? Pra você jogar. Mas é isso. Até o Playstation 2 também, né? Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. O vídeo não foi eu que produzi. Só reagir aqui e é nóis. Tamo junto!